E aí pessoal, neste aulão aqui eu quero falar com vocês como lucrar, como ganhar dinheiro com um cartão que tem aí cinco mil reais de limite. Pois é, um cartão que tem 5 mil ou um cartão que tem dois mil de limite. Como que eu ganho dinheiro com um cartão como este? Você sabia que nessa tese que nós estamos fazendo aqui com vocês, não necessariamente você precisa de ter um cartão Black Infinity, Gold, Platinum, pode ser o um cartão como esse daqui, por exemplo, o um cartão Classic, esse cartão aqui do Extra. Esse cartão não pontua, não tem cashback, mas como que ele faz para que eu tenha renda Extra com esse cartão? Como que pode um cartão que, teoricamente, tem uma anuidade aqui de R$ 9,90 por mês, gerar receita? E como que pode um cartão como esse daqui? Esse é o famoso NU. Como que esse cartão que não pontua, não dá cashback, traz renda extra para você? Olha, nós estamos falando de um cartão que, teoricamente, não cobra anuidade, um cartão que cobra anuidade, um cartão que pontua o programa decolar, passaporte, nós estamos falando de um cartão que não cobra anuidade, da XP, que dá 1% de cashback. Nessa aulona do Masterclass, nós não iremos... É usar o que o cartão te dá, como por exemplo, cashback pontos para poder fazer essa estratégia. Com base nesta estratégia, com um cartão, por exemplo, que tenha 5 mil de limite. Vamos supor que o seu Gold no Bank tenha 5 mil, o seu cartão Classic tenha 5 mil e o seu cartão XP tenha 5 mil de limite. Vamos então aprender como fazer renda extra com estes cartões. Lembrando... Que eu estou apenas usando como exemplo esses cartões. Pode ser qualquer tipo de cartão de crédito. Pode ser cartões da bandeira Visa, Master, American Express ou Bandeira Elo, seja ele qual for. Pode ser o Visa Electro, Maestro e também, se na hora de fazer a operação, aceitar boleto ou Pix, também pode. Tá bom? Então vamos lá fazer esse aulão. começando com vocês aí ao nosso Masterclass. Bem, nós temos que partir de um ponto para chegar no outro ponto. Então nós vamos usar aqui como exemplo a Livelo, ok? E podemos usar a esfera também, que são os dois pilares mais fortes que nós temos hoje, onde concentra ah, os melhores benefícios para poder trocar, vender e comprar, tá certo? Então nós vamos usar como exemplo aqui o pilar Livelo, ok? Então gravem aí Livelo. É necessário que você tenha a participação do Clube Livelo. Então você pode escolher um desses planos aqui, Aquele que mais combina com o seu perfil, eu pago a primeira opção, tá? Que é essa daqui. Então você pode escolher dentre essa até essa opção aqui para poder é, assinar o Clube Livéu. Ok, eu assino a primeira opção aqui do Clube Mil. Ok, bem feito isso, você tem que escolher também um plano é, de um parceiro. Então você vai escolher a Latam, o Smiles ou Azul, ou escolher os três, né? Se você tiver condições de assinar os três clubes, legal. Se não, escolha aquele que é melhor. Hoje, a Latam e a Smiles são as melhores opções, é, teoricamente, no caso, em venda de milhas, devido à quantidade de CPFs que você pode se cadastrar na hora de fazer a venda das milhas. Né? Então, a Azul é somente 5 CPFs válidos para venda de milhas. A Latam é possível se cadastrar você como titular mais 24 CPFs. E a Smiles é possível 25 CPFs por ano. Tá? Então, nós temos aí é, essas possibilidades. Tá? Então, escolher um plano aí. Eu vou escolher com vocês aqui, por exemplo, a Smiles e nós vamos trabalhar com duas formas. A Smile com 80% e a Smiles com 100%, que é o que geralmente acontece. Então vamos focar é, na Livelo, ok? E nessa data que eu estou gravando com você, está rolando uma promoção da Livelo, comprando pontos por 45%. Pode acontecer de você também conseguir com 50%, tá? Só este ano a Smiles foi mais de, até agora, mais de 7 vezes promoções com 50% de desconto comprando milhas, tá ok? Então vamos partir de, do ponto pela livelo. Eu tenho esses cartões e o limite máximo que você tem nele é R$ mil reais. Então nós vamos comprar 5 mil em milhas, tá? 5 mil em pontos livelo, tá ok? Então, vamos ao cálculo. Então, você comprando, por exemplo, a promoção milhas Livelo, do dia 8 de agosto de 2022, mil milhas Livelo, por R$ 38,50. Já foi aplicado aqui 45%. Lembrando que o milheiro custa R$ 70,00. Então, eu vou pegar é, 129 mil milhas, que é o valor que eu posso comprar, do meu R$ mil de limite. Então, eu vou clicar aqui no aplicativo da Livelo, Vou clicar em comprar pontos e vou, você já está observando aqui, que já aparece ali logo abaixo, e R$38,70, né? Que é o valor R$38,50, você está vendo logo abaixo, R$70,00 riscadinho, 38,50 o valor do, de mil milhas. Então eu vou colocar aqui é, 129 mil milhas, que é o valor que vai é, calcular aqui para a gente, que é R$4.000 né? 4.996,50, tá? 5.000 divide por 38,50 dá 129, então 129 mil milhas. Eu achei aqui, deu 4.966,50. O valor do meu limite do cartão, ou seja, meu cartão tem mil, ele passaria tranquilamente. Concorda comigo? Que esse valor o cartão passaria numa boa. Aqui eu tenho condições de, por exemplo, parcelar em 5 vezes juros. Se você parcelar em 5 vezes sem juros, se tiver uma promoção daqui dois meses, daqui um mês, para você e você parcelou, você não vai ter mais 5 mil de limite. Então o ideal é que você não parcele, que você pague à vista. Tá ok? Eu vou explicar para vocês como funciona. E aí você vai clicar em continuar. tá? Vai ter a opção de parcelamento aqui, sugiro não fazer o parcelamento. tá? Em seguida ele vai mostrar qual é o cartão que você tem cadastrado. E aí você conclui a compra através do aplicativo Livelo. E você vai ter, então, 129 mil milhas à sua disposição. Pronto. Feito isso, o que, que você vai fazer? Com esses 129 mil milhas que vai aparecer no seu aplicativo da Livelo, você vai esperar uma promoção onde aparece da seguinte forma. Transfira os pontos. Vamos supor que você escolheu a Latam como seu parceiro, ou a Smiles ou a Azul. Então eu vou fazer as três simulações. Transfira os pontos tá? é, Livelo para tudo azul com até 100% de bônus, com até 80% de bônus. Como você é assinante do Clube Azul, há mais de 6 meses, 12 meses, então você vai ter uma quantidade de milhas que vai ser transferida para lá, devido ao seu relacionamento com o Tudo Azul Então tem 6 meses, 12 meses, quanto mais tempo no programa, mais bônus você ganha. Tá? Se você achar a promoção, transfira os pontos do Livelo para Smiles e ganha até 80% de bônus ou 100% de bônus, será dessa forma que você vai ganhar mediante se você fizer parte do clube, tá? Quem faz parte do clube ganha mais, quem não faz parte do clube ganha menos. transfira os pontos para a LATAM e ganha até 80% de bônus, até 100% de bônus dependendo do clube que você assina, tá? Feito isso, eu achei uma promoção que dobra os pontos. Vou transferir para Smiles. Então, por exemplo, 129 mil milhas que você comprou, é, no dobro, então, ela iria para 258 mil, tá certo? E aí, se foi para Smiles, você simula Smiles, se foi Latam, você simula Latam, ok? Agora que chegou a hora para você entender. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos simular na Latam e na Smiles, né, e também na Azul, para vocês saberem quanto que cada programa está pagando, porque cada cotação, cada por dia, pode variar. Então, na data que eu estou fazendo a cotação, vai ser essa cotação que eu fiz, Latam, Smiles e Azul, tá? Colocando aí que eu ganhei 100% de bônus, eu poderia fazer ganhando 80% de bônus também. Só para vocês terem ideia, tá rolando uma promoção da Smiles, 80% de bônus, tá? Então, é saber o momento exato para você transferir. Se você está com muita pressa do dinheiro e você ganhou uma mega promoção na compra de milhas, ganhar 80% não é ruim, né? Você tem mil milhas, vai ganhar 80% de mil. É quanto? 800. Então vai ser 1.800 para você vender. Tá bom? Então vamos lá no site de, da Latam e começar com 258 mil milhas que nós dobramos na promoção. Tá bom? Parceiro. Então a Latam, para vocês terem noção, para um dia ficaria 4.644, tá? É, o valor que eles pagariam em um dia. Se você, então, pagou 5 mil reais... Na, nas milhas, você levaria um prejuízo aqui, tá? Aqui no caso quanto está saindo as milhas da Latam? Vou fazer a continha para vocês. 4.644 dividido por 258 mil milhas tá saindo 18 reais milheiro tá? tá caro, tá pagando pouco, né? Então você levaria um prejuízo aí. Na segunda opção aí para 30 dias, eles estão pagando 5.766 45. Aqui neste caso, você levaria vantagem você teria um lucro de R$ 766,45. Então, neste caso aqui, teria vantagem, R$ 5.766 dividido por 258 mil milhas, é, estaria saindo por R$ 22,34 o milheiro. já melhorou um pouquinho. Aí, para 45 dias, você teria R$ 6.424, o valor, então, você teria R$ 1.424 de lucro para 45 dias, Dividido por 258 mil milhas sairia por R$ 24,89, arredondando R$ 25 o um milheiro, tá bom? Né? E na terceira e na, sexta, na última opção, 6.888 dividido por R$ mil, então sairia por R$ reais o um milheiro, tá ótimo? Né? Então nessas condições seria esse valor que você teria é, sendo pago aí pela Latam, tá? Então se você escolher para a opção 45 dias, você teria que ter aí uma margem de 15 dias de, de, de, de um, um capital para poder pagar a fatura do cartão, porque vai vencer, você não vai receber esse valor. Né? E se você optar para 60 dias, você teria que ter o capital de giro para mais 30 dias, dois meses, para poder pagar a fatura do cartão e também receber esse valor de R$ 1.888. Ah, então, seria essa vantagem que você teria com o, o lucro das suas milhas nessa jogada que você fez. Se você trazer isso para investimentos, é, nenhum investimento que você investir reais pagaria 1.888 em dois meses. Tá? Então é um mega de um lucro que você teria aqui de investimentos. Tá? Então as condições são favoráveis para esse sentido. Tá? É, não é legal que você faça empréstimo para poder pagar a fatura do cartão. Também não é legal que você use o cheque especial, porque aí você vai perder um pouco do seu lucro que ganhou aqui. 8% mais VOF, o cheque especial. E se for juros aí para dois meses, você deve encontrar aí por 4,5%, 7,5%, também não vale a pena, tá? Então o legal é que se for fazer essa jogada para 45 e 60 dias, que tenha capital de giro, tá? Se jogar para 30 dias, tem um lucro de 766 reais. Vamos então na outra opção, que seria para a, as milhas Smiles, tá? Dá uma olhadinha na, nas milhas Smiles... O que aconteceria se você vendesse hoje, nessa data que eu estou gravando o um vídeo, fazendo um aulão com vocês? Para um dia, esse total de 258 mil milhas, você levaria aí 3.586. Então, você levaria um prejuízo quase 1.500 reais aí, se você pagou 5 mil reais nas milhas, tá? Então, teria um prejuízo. Nessas condições, eles estão pagando 13 reais e 89 centavos o milheiro, tá muito ruim. Né? Na segunda opção para 30 dias, 4.308, tá? também você levaria um prejuízo aí enorme. Eles estão pagando R$16,69 o milheiro, está tá ruim também. Na terceira opção em 45 dias, também está muito ruim, está tá pagando muito pouco. Eles estão pagando R$18,10 o milheiro, está ruim também. Para vender tá ruim, para comprar tá legal. Né? E na última opção também estaria ruim. Seria 5.031, ou seja, para dois meses você ganharia 5.000 reais e um centavos. O lucro seu seria de 31 reais. No entanto, se você tirar 5.000 reais de investimentos para aplicar aqui para dois meses, você ganharia muito mais que 31 reais. Então, neste caso, está levando um prejuízo enorme também com a Smiles nessa cotação aqui. 5.031 por 248 mil milhas, eles estão pagando 19 reais e 50 centavos. Também está muito ruim, a Smiles. Agora, a azul, as condições melhoram um pouquinho, mas você vai ver que também não é, aquela, não é a grande coisa. Para um dia, 3.870 também está pagando muito ruim, R$ reais o milheiro. Na segunda opção aí que vocês estão vendo, 30 dias, R$ 4.644,00, você se levaria a prejuízo também, no caso, se você vendesse as milhas, por R$ 18,00 o milheiro. 45 dias, eles estão pagando 5.031, também não é legal, tá? Nesse caso aqui, você ganharia 31 reais apenas, e eles estão vendendo por 1950 o milheiro. E para 60 dias, 5.418, você ganharia 418 reais de lucro, eles estão vendendo a, a milha por 21 reais. Então, o milheiro eles estão vendendo por 21 reais. Então, eu cotei aqui para vocês três cotações no mesmo dia, né? Hoje é dia 9 de agosto de 2022. Não está sendo vantagem nem pela Smiles, nem pela Azul, somente pela Latam. No entanto, na data que eu estou gravando o vídeo, também não tem nenhuma promoção de transferência para a Latam. Então, neste caso, tem que estar tá esperando acontecer uma promoção para transferir. Aqui, o site que eu usei foi HotMilhas como apoio. Se você vender para terceiros, que aí é um outro plano de ação, Aí você não precisaria desse modelo de esperar acontecer para um dia, dois dias. Você vai negociar com a pessoa que você vendeu as milhas é, o prazo para te pagar, por exemplo. Se você tem algum amigo que vai viajar, você vai vender para eles, tirar as passagens de viagem deles para você seria o melhor dos mundos. Então ele, a esposa, os filhos, você tiraria as, as passagens com ilhas, né? E ele te pagaria em dinheiro, seria o melhor dos mundos, né? A outra opção é você vender para quem realmente compra milhas. Então, se você conhece alguém que compra milhas, é, terceiros, né? Tirando Hot Milhas, é Max Milha, entre outros, mas você teria aí também a possibilidade de vender para terceiros sem a necessidade de esperar todo esse prazo e com uma cotação talvez maior. Né? Quanto você paga nas milhas? Olha, eu estou vendendo por R$26,00 reais milheiro. Quer? Opa, quero tal. Quanto você me vende? Ah, vendo por tanto. É, parcela não. À vista, no cartão de crédito. Então, você teria o um ganho, ele passando o cartão na sua maquininha, e você levando o um lucro dessas milhas também pelo cartão, ou pelo Pix, ou por transferência. Então, são as possibilidades que você teria para fazer lucro referente à venda de milhas pela Hotmilhas e os outros parceiros de compras, tá? Nesta simulação que eu trouxe para vocês, a melhor cotação que vocês viram foi a Latam. E eu fiz apenas uma jogada com 5 mil de limite. Então, na teoria... A primeira opção que nós ganhamos aqui, a Latam para 60 dias, me daria R$ 6.888,91, ou seja, R$ 1.888,91. Este seria seu lucro para 60 dias. Se você dividir por dois, logicamente que o seu lucro foi de R$ 944,55 sobre uma venda de R$ 5.000,00. Tá? Então nessas condições você colocaria aí R$ 944 reais no bolso vezes dois meses, né? Então multiplicaria R$ 944 por dois, você teria R$ 1.888 de lucro nas suas vendas de R$ mil em milhas, tá? E assim você pode ir fazendo é, conforme a demanda. Se você vendeu no primeiro mês essa quantidade de milhas, acontece uma nova campanha de compra de milhas pela mais pela Azul ou pela Latam e você tem uma quantidade de CPFs disponíveis para comprar passagens, então a Hot milhas no caso aqui, compraria de você de novo. Tá? Leandro, então, se eu vender, por exemplo, 700 mil milhas para Hotmilhas, tá? é o máximo que eles compram, 700 mil milhas é, em 25 CPFs, eu usei os 25 CPFs durante o ano, eu não posso vender mais milhas para Hotmilhas? Nem para Hotmillers, nem para nenhum outro programa, porque é, eles usam o CPF é, liberado para poder comprar passagem. Se você cadastrou lá, por exemplo, 25 pessoas e já emitiu 25 passagens, você não teria como cadastrar de novo é, para esse programa mais é, 25 CPFs. Então você teria essa, esse bloqueio que é por ano, né? Então teria essa travinha aí como, uma, como se fosse uma ressalva, como se fosse uma penalidade para você. Esperar 12 meses, tá? E na azul, é, são 5 CPFs. No entanto, a azul, cada vez que você troca um CPF, ela te dá uma penalidade de 60 dias para atualizar o CPF próximo. Então, tem esse prazo também. Então, é bom você saber disso para ficar ciente. Leandro, então, para vender milhas é a 5%, então o meu lucro seria esse. Nessas condições que eu estou mode modelando com vocês, aqui seria isso. Aí, numa segunda posição, você viu que eu paguei 45%. De desconto, eu poderia ter pago 50. Então, nas condições é, normais, que a gente já encontra, se você pegar, por exemplo, 70 reais por 2, seria 35 reais, né? Se você conseguisse uma promoção com 50% de desconto comprando as milhas, você pagaria 35 reais milheiro. Então, na hora de você multiplicar pela quantidade de milhas, você compraria mais milhas ainda e dobraria, e dobrando no dobro, teria mais milhas. Então, o seu lucro seria maior no dobro. Tá? Aqui no caso foi com 45% que eu ganhei. Você viu que daria lucro do mesmo jeito pela Latam tá? então, e também pela Azul. Então, 45%, 50% comprando milhas bem compradas, você transforma isso em lucro para você. Tá bom? Espero que você tenha entendido como lucrar aqui com o um cartão de crédito, seja ele qual for, e fazendo sua renda extra. Vamos para as próximas aulas, então.